Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Trazendo hoje aqui o tutorial da música A Um Lugar Da Heluisa Rosa é, Música em sol maior Poucos acordes, quatro acordes Então vai ser tranquilo pra você tocar Tá bom? Bom, peguei a versão ao vivo, né? Introdução ao solo de guitarra Você percebeu que eu tô meio sem voz, né? Essa gripe doida aí eu fui um dos sorteados Mas vamos lá é, Introdução são dois acordes, tá? Dó maior. Aí você vai tocar aqui duas vezes de quatro tempos, né? E depois Sol maior, tá? O básico da música é isso aqui, ó. Não tem muito tá? pra onde correr, mas dá pra fazer umas coisas a mais. Se você ficar comigo no vídeo até o final, a gente vai ver, tá bom? E lembra que a cifra tá na descrição. Bom. Você fez a introdução, né? Dó, dois, três, quatro, de novo, Dó, vai pro Sol, tá? Quatro tempos, depois quatro de novo. É... Aquela introdução da guitarra não vai ficar legal pro teclado, tá? Eu até vi outro tutorial, tudo, ensinando, mas não ornou. A gente pode pegar a melodia, Tá? E colocar no piano do a, a um lugar Entendeu? Então, vai dar mais uma intenção De que você tá apresentando A música que vai entrar tá ó. Olha que diferente Aí a gente faz de novo ó. Tá vendo? Tô criando na hora Olha que diferente De novo, ó Tá vendo como é que ficou uma introdução mais para teclado? Eu vou passar essa ideia que eu acabei de criar aqui E a gente entra a parte cantada, tá? Então, ó Sol Fá sustenido Ré E quando entrar o Mi, você já dedilhou o acorde Dois Três Quatro Um Dois Três Aí você vai fazer de novo, ó Sol Fá sustenido Ré e o outro Ré agora entre o Sol. Ré, tá vendo? Entre o Sol maior. 4, 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Beleza? Fazer devagarzinho agora, ó. Fácil. Beleza? Fez duas vezes. Entra cantando, né? A um lugar. Tá, tá, rá, dá, dó Quatro tempos, né? Quatro não, duas de dois tempos de quatro, né? Então, ó, a um lugar. Um, dois, três, quatro. Igual a introdução. Ó, dois, três, tá, rá, dá, dá, Sol. Dois, três, quatro, um, dois. Aí agora, tá? Vai, vai ter Três acordes, vai ser Dó, Ré e Mi menor Vai fazer a um lugar paparara, paparara. Beleza? Vamos pegar essa parte? É a um lugar Onde há, ó, há um lugar Onde há Verdade Reina Tá? Então, Dó Ré Mi menor volta para o dó, esse lugar é no Senhor, beleza? Tá, fazer de novo. a um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor, beleza? Seguro, ó. dó de novo, né? Vai ter de novo aqueles acordes ó Bem fácil essa música, tá? Esse lugar é do céu Dó Sol, esse lugar é do céu aí, segura, ó. Esse lugar vai pro Dó Seu Bem fácil, tá vendo? Esse lugar é doce esse... Vai pro Sol, tá? O restante da música, gente, é só repetição, tá? Ó. Há um lugar Onde a in... ah, Cada inconstância não me domina Há um lugar Onde a minha fé Fortaleza Há um lugar Onde a paz governa, esse lugar é do Senhor, tá? Então, assim, vai ter essa repetição, vai fazer um lugar de novo, tá? Conforme tá na cifra. Depois tem a outra parte lá, é, é tudo que eu preciso, Jesus, né? Que vai ficar em Dó, tá? Aí depois Sol, também fácil, fácil, Tá? essa música é bem simples de tocar agora eu quero dar uma olhada no que que a gente pode fazer para melhorar ok então ó é, dentro ainda de acordes fechados tá porque eu não quero dificultar muito ó. viu que eu repeti ó agora o sol De novo. Você viu que desafinado meu de novo? Vai, de novo. Ó. Pã, pã, pã. Pã, tã, tã. Agora, ó. Tararara. Beleza? Agora ficou fácil, ó. A um lugar. Tatararara. Agora aquela parte que vai ter os três acordes, não tem jeito, né? Ah, naquele, esse lugar é do Senhor. Dá pra cair de novo, ó. esse é, Cadê? É um lugar onde a verdade Esse lugar é do Senhor. Tá vendo? Aí vai repetir e aquela parte esse lugar é do Senhor eu passei para uma aluna hoje uma ideia assim ó a gente joga a terça do acorde para a ponta tá então é dó e sol né só fazer um dó aqui tá e o sol você vai fazer aqui beleza porque vai subir né então você consegue fazer uma parada aqui esse lugar é do Senhor esse Pode ser um, dois, três. Quatro. Eu vou passar para você devagar, ó. É um, tá vendo aqui ó, com o mi na ponta, tá? Um, dois, três, quatro. Aí agora com o ré na ponta aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí só ficar repetindo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora a gente vai para o Sol, a mesma coisa, ó, com o Si na ponta, 4, 1, 2, 3, 4, e depois com Lá na ponta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Esse lugar é do Senhor, o lugar é do Senhor. Então, assim, isso aqui é só uma ideia básica aí, tá? É para você que está assistindo esse vídeo e quer tocar de uma forma diferente, beleza? Poderia falar muito mais aqui, mas eu estou sem voz, tentando me recuperar, né? É, Lembre, então, que a cifra está na descrição. E se você quiser se tornar meu aluno, ser meu aluno VIP, ter suporte comigo, os alunos que, que têm suporte comigo sabem, né? Tem muita aluna aí que me chama. Professor, eu preciso tocar uma música que me dá uma ideia, eu gravo vídeo, pessoal lá do VIP 6, né? VIP 4 do módulo 1 e 2, é tanto VIPs, mais de 10 grupos, né? Estão sempre falando comigo, e aí mando vídeo pro pessoal: ó, oh, toca assim, toca assado. Então vai muito além das aulas do curso, tá? Eu tenho as aulas gravadas dentro do curso, mas dentro dos grupos VIPs, é, eu Continuo também lá, conversando com o aluno, às vezes grava o vídeo para dentro do grupo, ok? Grava o vídeo trazendo uma explicação para uma pergunta de alguém dentro do grupo. Então o curso de teclado online ele vai muito além de aulas gravadas, tá bom? Se você quiser fazer parte, o link está aí na descrição, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!